Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Lúcio Caio Nobre Meus amigos, foi mostrado aí pela IGN os primeiros 16 minutos de gameplay de Gotham Knights, entendeu? Eu tinha feito uma gravação anterior aqui, pessoal, mas eu resolvi fazer uma outra, porque... Na estreia da IGN, o vídeo estava rodando em 1080p e agora ele foi liberado em 4K Então achei melhor refazer essa gravação para vocês para a gente poder ver na qualidade máxima aqui Com uma tradução automática do YouTube também, então a gente consegue entender melhor o que está sendo dito E aí a gente vai ter melhor as nossas impressões também com relação ao gráfico e gameplay Então bora lá meus amigos, deixe seu like não se inscreva no canal, ative o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, hein? Sim, bora ver qual é desse negócio para ver se uma melhorado com relação ao que já foi mostrado antes. Oh, as primeiras first <tos> minutes de gameplay. the first of a After picking which night you want to play as, this section serves to tutorialize some of the game's basic traversal and combat mechanics, as well as introduce you to the wider mystery taking place in Gotham following the death of Batman. Ah, legal. Deu para a gente poder entender um pouco melhor as coisas ali, ó. Diferente da primeira gravação. mas não parece completo. Ele também mencionou he also mentioned a Dr. langstrom anyone know him? He says, langstrom. A langstrom? University. not sure what his connection is though let's divide up the work we can meet at the belfry when we're done langstrom Ó, confirmou a seleção da Batgirl. Beleza. Nossa, tá bem melhor do que da estreia, mano. Na moral. Em termos de qualidade, né? Porque agora o vídeo tá rodando em 4K, apesar do nosso vídeo estar em 1440p. Mas, poxa, tá muito melhor, assim, em termos de nitidez do vídeo. Eu vou continuar de onde o Batman parou. Beleza, ela vai investigar lá esse Dr. Langström. Ah, legal, a água ali tá bacana, os efeitos de iluminação legais. As expressões dos personagens de alguns ali, pelo menos, né, a, a, o próprio Robin ali, eu achei um pouquinho esquisito ainda, mano. Eu não sei vocês. Assim, dá, dá aquela sensação de que poderia ser melhor, manja? Acho que nós já comentamos outras vezes aqui já no, em vídeos do Gotham Knights no canal. Beleza. As estruturas ali, pá... idea on this faculty dude, Kirk Langstrom Right. I'll call it in on the way to the morgue. É, well, Langstrom morto, né? Damn it. Cara, realmente o, o ambiente tá bacana, é? mano. Well, oh, Hall. vai no escritório dele agora no terceiro andar ali desse edifício. Pô, o ambiente em si parece muito legal, cara. Graficamente falando, saca? Body cam recording falou ali sobre a a sacada ela tá aberta né a porta da sacada Tem uma corujona ali mano que da hora cara tá bonito o jogo sabe? não dá para negar que ele tá bonito Langstrom deve ter sido morto em algum outro lugar Oh, usando a visão além do alcance, poder identificar algumas Os coisas, arranhões. Essas marcas parecem frescas, tá? Realmente está bem bonito, assim, embora algumas coisas poderiam ser melhores, né? Você encontra algo, Batgirl? So far nada aqui. Nosso professor está muito morto. Eu vou deixar você saber quando eu encontrar a cena de crime. Boa! Bem, well, não boa exatamente, mas pelo menos o limite. <risos> ah, o verdadeiro desafio vai ser sair daqui sem os, sem os policiais me encontrarem, ela falou, eu não tinha entendido na primeira gravação Isso é muito estrago Isso é muito dano Porque a tradução, como ela é gerada automaticamente pelo YouTube, pessoal, tem Essa hora que ela fica, a fica a meio zicada. Olha lá, o dano veio ali, olha lá Os policiais muito rápido os policiais saíram daqui muito rápido. Ela falou que foi aí que o Langston morreu. Os foram impiedosos. estava morrendo, mas tentou chegar àquele em vez da porta. O que foi tão importante? É, ele queria alguma coisa do armário ali para poder tentar impedi-los de pegar alguma coisa assim, né? Porta. Que segredos você guarda, Dr. Langston? Guarda, Dr. Langston. Ó, investigando cenas de crime. Um um lugar ter mostrado o lugar para poder esconder um teclado. Combinar burritos com espécies genéticas no microondas. ondas <risos> Vou lembrar das datas ali que ele marcou. Ó, um telefone, mas não é o número de área de Gotham. Pode ser útil, diz ela. Ah, passou password um, dois, ó Hora de ver o que o Langston estava tão desesperado para esconder, ó Por isso que ele estava indo pra... Pra esse armário ali, entendeu? Porque era uma porta secreta Nossa, realmente tá bem bonito, cara A, a questão da ambientação, assim, e tal No interior Tá legal, cara, tá legal Não é aquele gráfico extremamente de ponta que a gente viu em outros jogos Mas tá muito legal, cara Atmosfera, assim, eu acho muito da hora Também what on earth were you on to? Que diabos você estava aprontando é. Uns experimentos professor... muito <risos> loucos sou mal, Tinha alguns esqueletos no armário é Algumas coisas bem esquisita, né? Ó Nas incubadoras e tal Bizarro, irmão pequenas é, experiências menores Langstrom que ele estava fazendo ali. Estação de trabalho do Langstrom. Um panário que traduziu. <risos> É, ele falou, ela falou que os, os policiais ignoraram Muitas pistas, muitas coisas Beleza, ela conseguiu pegar o disco rígido Falou que os policiais ignoraram muitas coisas Deixaram pra trás, né então é o que ela falou, assim que ela chegou na sala Que os policiais, eles Deram uma passada bem rápida ali Nem investigaram tanto Pode ser influência de alguém Pra não ter deixado eles, né Fuxicarem tanto Você lembra que tinha uma corujona ali, né Tem corte das corujas nesse jogo e tudo é, meu amigo Acho que a história desse jogo em si Envolvendo a corte das corujas também Vai ser legal, cara Ah, os bundles. Agora a gente vai ter um pouco de combate, né? Bad girl, olha lá. Garota má. É, é bad girl, né? Ah, beleza, tá ensinando ali. ó, Como é o início do jogo, né? Tá ensinando a gente como é que é o esquema de bater e tudo. Ah, quando o cara vai bater, mostra aquele iconezinho ali, né? Aí as opções que ele dá ali é de esquiva, bater forte, bater fraco. Devia ter um counter, tipo assim, né? Eu não lembro se nos outros gameplays eles demonstraram um tipo de counter alguma coisa igual tem no Arkham, mas como é início de jogo aqui eles já deveriam ter ensinado, né? Eu acredito. Tá da hora mano, elementos estelar feio. Hein, toma. Da hora ter elementos Stealth em cima, acho massa. Gosto, gosto muito. Um Silent takedown. de roubar de forma silenciosa para não alertar outros. Ó, você merece uma pausa. Pegando fogo no pé da bichinha. Nossa, mano, A passou a perna e uma bicazinha na cara. Posso ficar fora de vista aqui. Ah. Por enquanto tá mostrando mais os elementos stealth do jogo, né? Nós já tivemos outros vídeos, né, mostrando combate com uma boa quantidade de inimigos e tudo. Smash, <risos> smash, smash, smash. Bons sonhos You burn now, grass. No one will mow you ever again. Oh. Falou com a grama, mano. Bônus rewards. Beleza. Level um ali, pá. enjoaing the fireworks Ó, oh, ataques à distância. Ah. Usando ataques à distância ali, ataques fortes à distância também, esquiva. Essa execução final ali é Isso legal, é velho, também. Esse fogo ali no teto tá meio estranho, hein? Mano, tem, tem certas coisas que não tem como não reparar, né, velho? Aquele fogo no, no teto ali que acabou de mostrar ficou um tiquinho estranho. É, ali não vai ter como vai ter muito o que fazer, né? Eles vão ver, não tem jeito. Pô, se ataque à distância dela é, é bom, hein? Meio roubadinho, porque os caras não, não consegue chegar perto. A não ser que seja um grupo grande de inimigos, óbvio, né? Ah, legal esse pombinho. mano, faz muita falta um counter, mano, nesses golpes. Sério. O combate, ele ainda me parece um pouquinho esquisito, meio travadinho, sei lá, mas assim, tá no início do jogo também, né? A gente deve ir evoluindo, obviamente, quer dizer, a gente deve não, a gente vai evoluir o personagem. À medida que a gente vai subindo de nível, né? Então vão ter golpes pra gente poder desbloquear e tudo. Quem sabe dentro da árvore de habilidades não tem um parry, alguma coisa assim ah, também. Broken. Quebrado? Let's see if break too. Go. Uh. É uma espécie de boss fight agora, né? Uma pseudo boss fight, vamos dizer Porque esse aí é um tipo de inimigo Que deve aparecer junto com outros inimigos depois, né? Mais pra frente Eles devem mixar inimigos com escudo Inimigos sem escudo e tudo é, Bem tranquilinha a luta, né? Eu não sei exatamente que nível de dificuldade tá sendo jogado aí, se, se é no normal, alguma coisa do gênero, mas assim, a luta contra o cara tá bem tranquila, tipo assim, não apresenta uma ameaça muito grande. Pelo menos sozinho, né? Que é basicamente ali, usa ataque pesado pra poder quebrar a guarda dele, bate, bate, bate, quando ele vem você esquiva lá, ó. Quebra a guarda de novo, bate, bate, bate, pá. Ah. Obviamente né galera, isso aí a gente vai conseguir sentir mesmo do jogo, saber como é que tá o combate Quando a gente pegar e jogar, entendeu? Não dá pra gente poder ter uma resolução 100% completa do gameplay só observando né A gente comentou isso recentemente no Street Fighter VI os vídeos que a gente fez inclusive Mas assim cara, com relação ao que foi mostrado aqui Gostei da parte investigativa que o jogo vai ter, da gente poder investigar elementos assim dentro do cenário Para a gente poder descobrir um pouco mais da história, dos personagens, o que está que acontecendo e tudo Parece um bem misterioso as coisas aqui, né? Eu acho que vai ser um ponto positivo para a gente poder avançar cada vez mais no jogo Para a gente poder descobrir de fato o que está que acontecendo, os envolvidos nisso A gente sabe que a corte das corujas... É, vai ser um dos pontos principais em termos de vilões e tudo Mas vai ser legal a gente ver como é que essa trama se desenvolve, entendeu? Esse início que eu já achei bem legal, bem legal nesse sentido O combate eu ainda tô meio assim, sabe? Meio achando um pouco estranho, um pouquinho travado e tal Pode ser que melhore depois de um tempo de você jogando, né? Porque aqui tá no início do jogo, então... É, não tem praticamente nada, tá no level 1 o personagem Então à medida que a gente for evoluindo e desbloqueando novas habilidades, né? para cada um dos personagens as coisas devem ficar melhores. Lembrando que a gente tem quatro personagens diferentes, né? Então são quatro estilos de gameplay diferentes também pra gente poder experimentar. Mas é isso, minha gente, ó. Agora rodando em 4K dá pra gente poder ver melhor a questão dos gráficos. A modelagem de personagens poderia ser melhor em questão de expressão faciais também e tudo. Com base no que temos hoje em dia, né? Mas o ambiente em si tá bem legal o ambiente, saca? É como eu disse no, no, no decorrer do vídeo, não tá aquele um negócio primoroso igual a gente vê em muitos jogos. Mas tá legal, tá ok, ainda mais sendo um jogo de mundo aberto aí, que tá sendo feito pela Warner e tudo Vamos esperar pra poder ver, eu ainda tô curioso pra poder jogar, apesar de achar algumas coisas estranhas aí Quero pegar mesmo, ter o contato pra poder ter uma, uma definição mais completa, uma conclusão melhor assim De como que tá o jogo mesmo Então, agora pessoal, eu quero saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, querido inscrito O que, que vocês acharam de que foi mostrado aqui o início de gameplay, essa parte investigativa da história é, essa pegada stealth que eles apresentaram aqui pra gente também Que tá bem legal Eu vou adorar a opinião de cada um de vocês aí E novamente não se esqueçam de deixar o seu like Se inscrever no canal e ativar o sininho Pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera Eu vou ficando por aqui, um beijo aí, ó Pra todos vocês, até mais E fuemos, meus amigos